Tudo bom, filho? Você tá gostando do Batalha? A última foi das Streets e agora das skuts, Das Scooters. É. Sim, eu tô separando exatamente a categoria. Hum, travou aí também? Se trava, sonolência, HFW Informática vai resolver sua máquina. Talentinha, tá né? Então, fala com eles. O site tá aqui, o contato também, descrição aqui embaixo. É nóis. O que, que eu tô fazendo? Pegando exatamente os modelos disponíveis de cada categoria. Então, nesse vídeo, inclusive, eu vou dar uma separada no que eu acredito que é realmente onde está concorrendo. Mas, como que funciona? São as motos que foram lançadas esse ano, então algumas não estão presentes. Eu tenho o intuito aqui de ajudar, você está com a dúvida na moto tal, espero que te sane ela. Porém, eu sou um dos jurados, então não Evidentemente que talvez o que eu fale aqui não é o que aconteceu, porém, nessa sim, a XADV ganhou, eu concordo também. Aí você vai falar, veja, é uma 750, essa aqui é uma 125, como pode um negócio desse? Aí eu te falo, bicho, em 2019 as x 6 concorreram com essa meio que foi legal, a vida é assim, entendeu? Então acontece, por isso eu vou tentar separar um pouquinho aqui, tá bom? Tá, fiz aquela brincadeira da volta, vou colocar aqui. E é nóis. Aí, sei que você gosta também. Não é? Escuta, não é para vir a volta rápida, mas vai que, né? Bom, vai que você tá um Thailand Rider. Vou começar pela Yamaha Flu que eu tive o primeiro contato também esse dia. E eu acredito que ela tá para elite e para bis. E aí, quando eu venho para cá, comparando peso-potência, ela é mais interessante. Dimensão dos pneus, ela é mais interessante. Aí ela é aro 12. Então, os cursos são menores. Não com esses modelos. Mas, voltando agora, loucura, né? Para NMAX 160, para PCX 160, para Cruisin 150, Forza 300. Então, ela é uma moto, uma scooter. skut Então, ela é mais compacta, é mais rápido e tal. Mas ela absorve mais impacto, né? Você toma uns... Tipo, não tem jeito. Tá? mas tem ABS, então se você está buscando no um primeiro scooter, cara, é uma opção muito interessante, mais barato, vai que vai. Então eu vou deixar você com a volta dela e a ficha técnica. Vou tá aqui, ó, bem tá Então, a Flu é bem interessante como primeiro scooter, nesse ponto da concorrência é uma boa opção também. Então, você pode se deliciar com ela assim Mas quando eu comparo ela mesmo com a N-Max, não tem como, certo? Então, eu vou pegar agora essas três aqui, começando pela sim 150. O que, que eu gostei muito dela? É... O freio... Não tem ABS, é CBS, porém o CBS do traseiro não me incomoda muito no dianteiro, eu tenho boa sensibilidade, a então a precisão é igual do início ao fim. Gosto disso. Bom painel, ela é a ponta, rápido, então mudança de trajetória, rápida, porém, ela é aro 14, mas o pneu é pequeno as dimensões, até menor que o da própria FUOR. Então, os impactos são também... Hey! Oh, e por essa questão de ser muito rápida, ela pega o cavalete antes. No uso urbano não acontece. Só se você fizer uma rotatória muito very crazy. Porém, na pista aconteceu. Isso me tomou um pouco de tomada de curva, e aí é, acaba sendo uma questão. Perfeito? Então ela tem também não tem o turno type, então você pode colocar um espelho, sair num reels fazendo um quadro do Leonardo da Vinci, porque vai caber lá. Só que o turno etapa é interessante da NMAX e da PCX, porque você consegue encaixar o pé melhor pra trazer. Até o, o como você apoia os pés é bem interessante. Eu achei muito confortável o a NMAX sentado scooter. A PCX achei mais interessante quando você quer esticar o pé. Já tô comparando elas, mas calma lá que nós estamos na Cruisim 150, mas aqui é vai entrar delírio, filho. Vai entrar delírio no meu vídeo e assim você sabe. Eu já começo no, no, no mixer. Mas fica com a volta da sim Você vê que a flor foi até mais espertinha, né? Tá, muito bem. Então, calma, Cruisin, vamos para N Max 160. Lançamento lá no dia, inclusive primeiro contato. Questão do Connect da Yamaha, tal, muito interessante. Controle de tração e o motor dela é o mais forte das três. Quando eu comparo, Cruisin, PCX, freio ABS, dois canais, SBT, e... não, tipo dianteiro e traseiro. Beleza. Pra quem gosta do ABS, é uma opção legal o traseiro. O dianteiro, tanto a PCX quanto a NMAX tem. Tá? E acho legal, porque na scooter eu penso que são diversos públicos. A gente não sabe em quem vai ser uma scooter. Então tem o ABS lá, bacana. O ABS traseiro, pra mim o traseiro tanto faz. Você fica com a volta rápida da NMAX... então a moto é muito rápida o conjunto é muito interessante mas segura aí, calma PCX 160 essa ela realmente é, tem o equilíbrio da Cruisin e da N-Max como assim? cara, tem um motor bom N-Max é um pouco mais forte mas o conjunto ela aponta tão bem quanto uma Cruisin só que ela copia melhor que as três mas aí no caso do que as duas né porque as três ela tá junto então ela copia melhor as imperfeições passa menos para o piloto que as duas então a questão do, do, do ângulo do amortecedor aquela mola dimensionada pô é, realmente reduz muito o, as imperfeições os impactos no piloto e chegou uma hora que ela fica tão estável que eu quase comi a zebra você vai ver, na eu até falo Eita, calma aí, então realmente ela tem um conjunto a PCX que é que é muito interessante, tá? Fica com a volta. Que a PCX também tem o controle de tração que você consegue desligar e tal. Agora eu vou passar a régua e vamos lá destaque de cada. Então a Cruz eu vejo como o preço, que é o custo-benefício. Uh, quem gosta de uma aerokip, freio bem modulado tal, e não tem o túnel tap, então você consegue levar alguma coisa aqui, mas porque o espaço aqui atrás é comprometido em relação a essas duas. Tá? Então aqui a gente vai destacar uh, o, o preço muito interessante. Da Cruisin, porque a motorização Sim, assim como você conhece a Citcom, tal, tal, tal, tal, é muito confiável, então luxo, beleza? Então aqui a gente tem preço. N-Max, eu vou destacar o motor, apesar de ter o, esse pacote eletrônico também, mas eu vou destacar o motor porque eu acho que é um ponto muito legal. Ela aponta tão bem quanto a PCX e dianteira, a Cruisin é mais rápida de apontar, mas na hora de apontar e equilíbrio de conjunto, essas duas são melhores aqui. Tá? Porque a outra pega o cavaleiro, tá? como eu falei, a questão do, do, da dimensão do pneu, aro tal, já era. É. Então aqui elas são iguais, é 13, 130 traseiro, 130, o Pirelli Scooter lá, o pneu tal. Beleza, então muito bom. Só que o traseiro ainda da max é um pouco mais duro que o da PCX. O amortecedor traseiro dela, você recebe mais que a PCX. Isso pode incomodar um pouquinho. Então aquela hora de absorver impacto no urbano, a PCX ela vai absorver um pouquinho mais. Então na N Max eu vou destacar o motor. E na PCX eu vou destacar a suspensão, o conjunto. E aí agora fica aquela coisa. Qual que está disponível para você aí? Vai! Entendeu? Porque elas são muito parelhas aqui, essas duas, e essa aqui tem um atrativo do preço, os freios da PCX. Para mim, tão bons quanto da N Max, tão bons. Quanto da Cruisin, Para quem tem mais dificuldade de sensibilidade, N-MAX. Para quem já tem uma noção interessante, gosta de brincar com o traseiro, PCX. Para quem gosta do freio sem baixar nada, Cruisin, Beleza? Agora a gente vai para a Forza. E a Forza, é, eu vejo ela no seguinte: ela está numa categoria também que vai com a X-MAX, vai com uma Cruz Sim 300 que eu não andei. Ali, 48 litros de baú, é uma casa, Certo? Você tem o controle de tração, um painel muito sofisticado, uma, uma bolha que é elétrico, sensacional, muito conforto, uh, passo de curva fantástico, gostosa, uma scooter gostosa, macia, confortável demais. Só que o preço é exorbitante. Então tem um preço que você vai pagar por isso e já era. Só que aí, se eu comparar sei lá, com a X-Max, a X-Max eu gosto muito do, da, da questão dos pneus e como a ela aponta, assim como eu gosto da, da expertise da Citicol, né? por isso eu não andei ainda, então é, ela tá ali, mas não estão essas duas, então de novo, isoladamente a força pô, uma scooter muito diferenciada, muito macia, tecnologia, painel puta, gostoso de observar, agradável, parece que você está num, num carro de luxo, né? bolha é, elétrica, como eu falei, e aí você fica com a volta dela, Então, se não tivesse X a XADV, ela tinha ganho na categoria Scooters, mas temos outra. E aí, ela ficou também no meio do caminho, porém, em relação a essas aqui, ela realmente é diferenciada. O que, que você quer que eu fale para você da XADV? Fala para mim. Fica com a volta. Cara, é sensacional, né, filho? Não tem, é, porra, desculpa o palavrão, bicho, é complicado. Eletrônica, motor, DCT, caminho gostoso, decora lá, sensacional, capoável gostoso, você quer uma moto só, isso é, só é uma escuta, parece uma Big 3, bicho. Suspensão sensacional, cara pra um caraco, você compra ela pra se olhar, você vai pagar um pau se andar você ia pagar um pau para deixar do outro lado da rua se ela quebrar também você ia pagar um pau deixar as calças para arrumar né comprei uma moto quanto 90 mil reais que moto escuta. tipo é caro então assim mas puta merda velho tem tudo ali eu teria uma simples assim <risos> então esse é o resumo da é de vir, ganhou tal mas aí por exemplo eu penso que Dentro de cada categoria, cara, você tem muita opção interessante. Então eu espero que com esse vídeo ter elucidado aí, ter ajudado. Tamo together, se não é inscrito, se inscreve. Ativa a sinaleta, deixa um like, comenta aqui o que você achou. E aguarda as próximas batalhas que vem mais por aí. Ai!